Bom, brincadeiras à parte, é, eu estou aqui nesse momento em casa aqui para desenvolver um trabalho, né? E eu, eu simplesmente estou usando essa peruca aqui, é homenagem a um amigo. Na verdade essa peruca é dele, né? E a vida é assim mesmo, né? Eu estou aqui, estou tentando levar, já prometi umas mil vezes não trabalhar com arte mais nenhuma né mas o sangue a natureza da gente é assim né? é muito difícil você se excluir da arte sim. a arte ela tá na veia do ser humano eu sou complicado mas estamos aí para trabalhar e para levar a vida adiante né? E essa gravação que eu tô fazendo aqui, ela não vai ser exatamente uma gravação sobre a arte. E eu vou colocar aqui. Como a arte agora ela foi. Como a arte agora ela foi muito complicada na. No Covid aí, né? A gente teve muitos percalços. Mas eu. Estou aqui, estou sobre.. estou sob, e sou sobrevivente, né? A essa questão toda aí. E quero dizer assim, é o seguinte. Isso aqui é uma dívida que eu paguei ontem na prefeitura. Ela está aqui, ó. O valor dela aqui. Ó. O valor eu quero deixar bem, bem, bem certinho aqui o valor dela. Para as pessoas não acharem que é brincadeira. 641 real. E é aquela licença da prefeitura. Fora, de taxa de, fora da taxa de publicidade taxa de publicidade tive e outras taxas a mais aí. Mas aí acontece que dois anos se passou, eu tenho bastante dívida né, na questão da, da cultura, né? Mas cultura é algo que ninguém pede para o brasileiro. Em cultura a gente faz por gostar. Agora teve aí um, um apoio do governo bastante grande, era um apoio significativo. Na verdade, significativo. É, é. Bom, eu, eu fiz um projeto aí, não consegui passar, porque eu não consegui provar, através de uma uma luz que eu não tive para apresentar uma, um gasto do ano de 2019. É uma conta de energia. É uma conta de, de celular, uma conta de internet. Não tive como mostrar isso aí. Mas... Não me abato. Não me abato. Eu... Estou aqui, vou trabalhando. É, aí atrás, nessa parede aí, como, como dá para ver bem as imagens, tem uma câmara de, de, de filmagem, que hoje ela vale 25 mil reais. Tem aquele computador ali que está aparecendo ali, que ele, parece que ele não é nada, mas ele é um computador para trabalhar com um livro, com edição de livro. Tem aquela outra maquininha ali que também, olhando, não vale nada, mas vale aí, mil real é, tem aquele monitor ali, aquela máquina ali que está tá ali em cima, tudo é dinheiro, e ele, na verdade, todo esse dinheiro aí, ele é um dinheiro que ele é temporário. Quando eu fui trabalhar com o cinema, até uma vez eu fui num workshop, e aí cheguei lá perguntei pro camarada quanto tempo que duraria uma bateria de, de uma câmera dessa aí essa é uma Sony HD100 né? é, semi-profissional de, de captura de imagem aí o camarada lá ele faz propaganda ele veio lá de São Paulo para dar um workshop aí e não soube me responder aí de lá para cá eu meus percalços da vida aí eu fui trabalhando fui fui estudando essa questão toda aí não existe nenhum aparelho é, basicamente nenhum aparelho eletrônico ele tem a duração mais de cinco anos você trabalha com ele mas a duração dele é basicamente cinco anos então é fazer arte Hoje, no Brasil, é para poucos. E é quase impossível de você construir a arte do zero. Fazer a arte e sobreviver dela. Porque você não sobrevive da arte. É mentira. As pessoas se enganam. É... Fora da música, que a música tem um retorno legal, né? Mas a literatura, o a arte do audiovisual. Eu comecei a arte visual aqui em Dourado em 2008. Então, em 2008 até 2015, o que que acontecia com a nossa arte aqui? Todo, Toda a produção artística que entrava dentro de do Dourado era através da pirataria do quê? Da pirataria do... Da pirataria o DVD. Não, não dava. Você construía um vídeo, um, fazia um filme e ele valia um real. Só que o, nós não estou se queixando de ninguém não. Nós, o brasileiro, nós somos a parte com a nossa produção. Porque no, nosso comando, na verdade, da arte brasileira cinematográfica ela é comandada principalmente pra, pelas grandes empresas lá de fora, uma empresa chamada IOB, é, da Marvel. Basicamente ela tem é, é monopólio, então não tem interesse de entrar num, num cinema nacional. É muito difícil você entrar. E, e, e de primeiro ainda tinha, tinha outro, tem outro problema muito mais agravado aí nessa história aí que tem aquela mania de ter que fazer um projeto, durar seis meses, oito meses para você fazer realizar aquilo ali, porque a própria entidade, as próprias é, secretarias de Cultura, elas não acreditam que um ser humano, que nem eu, possa fazer um filme com menos de 20, real, de 20 mil reais, 30 mil real. Sabe? Eles não acreditam e que você consegue fazer um filme. Começado no mês e com 60 dias você está com ele prontinho. É aquela mania de, de engordar, ter que é, fazer um, um projeto mirabolante para você poder pegar o dinheiro, para ele passar o dinheiro para você, para você trabalhar. Tudo isso passa o tempo. É quase impossível. Eu, com Infelizmente, com o dono dessa película aqui, nós fizemos três filmes. Um não está acabado. É... Aconteceu essa fatalidade com ele. E... Mas a gente fez três filmes assim. Um rápido. aí, está provado. Não, não existe essa história. E meu filme, por mais defeito que esteja, eu consigo passar ele em qualquer lugar em qualquer aparelho eletrônico ele trabalha, então é, é simples a, a história do si. agora falta a né, quem tem o poder? Quem tem o poder de desenvolver a arte é o princípio da arte, ela começa o desenvolvimento dentro de casa, com apoio, então, com apoio de dentro de casa, no caso aí, é, agora eu, eu. ver? Teve esses layouts de Branco aí. O meu projeto ele foi reprovado porque eu não cumpri com certas metas lá. Então, infelizmente, eu, eu enviei uma conta errada. Uma conta errada. Então o dinheiro ele vai embora. Ele, ele, eu acho que eu acredito eu que ele vai ser devolvido para o Estado, para a federação. Né? No passado, no passado, houve uma centena de questões aí que seria destinado ao apoio cultural 1% da arrecadação do, do, do município. Mas isso é balela. Nunca, nunca existiu essa conta e nem vai existir, mas é essa questão que eu estou colocando aqui, porque depois eu vou chegar num outro uma outra situação, aí então eu acho que não adianta eu começar a minha história é, do porquê que eu estou fazendo esse vídeo aqui já errado que é difícil, talvez já é difícil a compreensão, mas existe aquele problema. Está na chuva, é para se molhar. Então, este, este vídeo aqui é, a, é o princípio de uma outra série que eu tenho. Eu vou demonstrar aí ao, na sequência. E espero Espero em Deus que dê tudo certo para mim poder esclarecer os pontos pelo qual eu estou hoje colocando esse vídeo aqui. No ar. É, ninguém pediu para mim fazer isso aqui, ninguém pediu para mim me meter com a arte, nem cinematográfica, nem literária, nem de coisa alguma. É, eu tô, é um trabalho, é um caminho. É uma sequência que eu fui para a minha vida, né? enquanto ser humano, porque nós, nós somos meio pequenos aqui nesse planeta, né? mas eu, eu vou trabalhar, eu vou seguir em frente, espero que consiga alcançar esse objetivo que eu me propus a a realizar na vida. Então, essa primeira parte aqui eu espero que as pessoas entendam, é chato. Eu sei que é chato de prestar atenção nisso e de pôr algum sentido, mas vamos lá e está aí esse primeiro momento. Eu espero que as pessoas curtam e coloquem um pouquinho de sentido no que eu estou me propondo a fazer aqui até outro momento, e bom dia, ou boa tarde, dependendo do momento que, que as pessoas estão do outro lado aí, e que Deus ilumine a todos nós, pelo enquanto.